Oi gente, hoje eu vim gravar pra vocês o unboxing do meu gabinete novo que eu comprei lá na Terabyte. Ele saiu por aproximadamente 180 reais mais o frete. E eu achei uma promoção boa, levando em conta que hoje ele tá por esse preço aí. O gabinete em questão é da marca X-Ferrous, modelo Shield. Ele veio numa caixa muito simples, dá pra ver ele tem alguns rasgados nela, mas não é algo que eu vá me importar muito. E acredito que seja também por conta do transporte, que por sinal foi bem rápido. Ele veio bem seguro dentro da caixa, e eu acho isso referente a um outro gabinete que eu comprei, que não veio nem com essas proteções. O gabinete em si é muito bonito. Ele veio com esses filtros de poeira, que eu não sabia que vinha e gostei bastante. E como todo gabinete gamer, esse veio com a lateral de vidro temperado. E a única diferença é que ele não fecha por parafuso e sim um imã magnético e o único RGB existente nesse gabinete é nessa parte que tem aí na frente onde vocês poderão ver em geral eu gostei bastante meu único problema foi na parte da frente do gabinete algo que eu notei só depois, que foi um arranhão